Pelo contrário, o coaching não é para demorar tanto, porque o profissional, quando procura esse tipo de trabalho, ele quer uma resposta rápida. Então, é, eu não posso comparar o coaching a uma sessão terapêutica. Quando você procura um profissional da área de psicologia, você pode ficar um ano, dois anos fazendo terapia. O coaching já é uma solução mais rápida, onde você tem um objetivo e um propósito, chegar a um resultado final, não tem um tempo determinado, então a prática de mercado é em torno de 8 a 10 sessões para ele ser eficaz, não que ele não possa ultrapassar esse número, mas é um número adequado.